Verão 1940 Incapazes de resistir ao esmagador avanço da Blitzkrieg alemã, Polônia, Noruega, Dinamarca, Bélgica, Holanda e França são submetidas a só poucos meses, obrigando aos restos decadentes do exército aliado a uma humilhante retirada pelas praias de Dunkirk. Inglaterra se converteu no último refúgio frente ao imparável avanço do Terceiro Reich. Enquanto o exército alemão prepara a invasão da ilha, é o momento de reflexão para o alto comando aliado. Suas táticas, seus armamentos, inclusive seus comandantes, se provaram antiquados frente ao moderno exército alemão. Uma profunda renovação do exército se torna necessária para inverter o curso da guerra. Um plano audaz é aprovado para a criação de uma unidade especial de homens selecionados, especializados em combates corpo a corpo, no manuseio de todos os tipos de armas e explosivos. Homens de grande iniciativa, capazes de operar nas condições mais audaciosas. Só os melhores homens. Só os melhores preparados. Só os mais valentes. Sua missão? Tornar-se a vanguarda das tropas aliadas. A ponta de lança da contra-ofensiva que deve levar à derrota do Terceiro Reich. Havia nascido a Força de Comandos. Saudação internauta, seja bem-vindo. Eu me chamo André e você está no Obliterando Jogos. No vídeo anterior de Comandos 2, foram jogadas as missões de treinamento. E agora, vamos para a primeira missão. Em maio de 1941, depois de submeter a toda a Europa Ocidental, o exército alemão concentra todos os seus esforços na guerra contra a Inglaterra, que se tornou o último baluarte contra a expansão do Terceiro Reich. Fracassadas as tentativas de invadir a ilha, frente à superioridade naval britânica, os alemães agora se concentram em uma guerra de desgaste. A Inglaterra, isolada do continente, depende da subsistência de suprimentos, principalmente armas e combustíveis, que chegam do outro lado do Atlântico. Mas esses suprimentos são cada vez mais escassos. As frotas submarinas alemãs atacam os comboios aliados, que sofrem enormes perdas. La Palisse, perto de La Rochelle, perto de la costa francesa, é a base submarina alemã mais importante. Construída como um bunker, é uma fortaleza praticamente inexpugnável. Suas docas construídas sob milhões de toneladas de concreto, são invulneráveis aos ataques aéreos aliados. É a base perfeita para fazer suas patrulhas mortais. É o covil dos U-Bots. Você me Go Vem I am facing the front now sir. Any change? Mm, they seem very agitated, more than expected, as if they were preparing for something. Hold on sir, it looks like there's one of us in there already. Esse jogo dá suporte para multiplayer. E eu gostaria de testar online esse jogo. Se você quiser jogar uma partida comigo, é só, é só entrar em contato. Acesse nosso servidor do Discord. Link na descrição do vídeo. Eu não acho que ele vai conseguir. General, senhor. Espero que esse homem não esteja em contato. Não. seu contato é uma mulher. nome é Natasha. Ela está esperando em um dos bairros buildings. Soldier? Try to find out who this other intruder is. Yes, sir. Any last minute information about the target, sir? No. The Enigma machine should still be in the commanding general's safe. I'm sure there's no need to remind you of the importance of obtaining this machine, soldier. It's required to decode Nazi communications. No, sir. I am perfectly aware, sir. Over and out. Good choice, Colonel. Here? Yep. Awesome! inscreva-se e ative as notificações para yep. não perder os próximos vídeos. Yes, I'm a member of the French Resistance. We must rescue them. I was trying to escape. Take this. It is everything in the encrypted message. Quite whiskey. He's a friend. You will have to decipher it with the machine. <coughs> the Enigma. I don't have much time. <coughs> Look after my dog. <coughs> It will be of great help. <coughs> Mind the fences. They're electrified. <coughs> If you need to cut them, you will find a deactivate switch in the nearby <coughs> room. <coughs> Look after Whiskey. <coughs> Goodbye, boy. <coughs> Finally soon. Sim? Uh. Yes. Pega o cigarro. Joga o cigarro. Time. Pronto, chegamos nela. Olha, a Natasha, aí. Are you crazy? Well, it's about time. This place is becoming quite dangerous. Yeah, thanks. I'm happy to see you too. What is the plan? The door to the general's office is locked, and his assistant is in the canteen at the moment. That's nice for him. And? He has the key we need and must be drinking by now. We'll put some sleeping pills in his wine. He'll then fall asleep, and you steal the keys. How do we get some sleeping pills? I brought some with me. And what do we do with the general? I will phone him and convince him to leave the office. Mas não sei como longo Espalhado yes. pela fase, tem esses bônus que você, pegando todos Tell eles, me. libera uma outra fase. As missões bônus. Yes. Vamos lá. Tell me. Essa aqui não é a versão remasterizada. Essa aqui é a versão clássica. A versão original. Already there. Se você quiser conferir como é a versão remasterizada, aqui no canal já tem vídeo sobre esse jogo. Going. Libra essa gente toda. Muito bem, o ladrão já passou. Agora só falta a Natasha. Pronto. Aqui tem que ter cuidado, que os oficiais podem detectar a Natasha. Se você quiser, você pode usar o whisky, o cão para distrair esses oficiais e passar com mais segurança. A verdade é que essa missão pode ser resolvida de várias formas. chegamos ok fine mais um bônus finished all mine Vai. Vai. Pronto, chegamos na cantina, agora a gente coloca narcótico no vinho Sim. e aguarda eles beberem, enquanto isso vamos dar mais um vinho aqui para o... Enquanto isso, vamos dar um vinho mais para esse sujeito aqui que está atrapalhando nossos planos. Vinho narcotizado, claro. Pronto, apagou. E aí, está curtindo o vídeo? Quer mais vídeo como esse? Então, por favor, não esqueça do like. Não esqueça de deixar o seu comentário, lembre-se que eu leio todos os comentários. <risos> <risos> Pronto, aqui estão as chaves. Incrível como os seis esmaram ao mesmo tempo. Five. Online. Yes? E agora é o seguinte, ela vai usar o telefone para okay. distrair o general e aproveitar essa brecha para entrar no escritório. Ok. Já. Kommandant. é claro. Aha. Diga-me. Aqui vamos. Tudo bem. Toma, garrafada yes. na cabeça. <laughs> Time. Aqui está o Enigma. We must immediately inform HQ about this. It is of the greatest importance. We must risk using our radio. I never torre! in the tower. I. E... Opa, volta aqui. Volta não. Vambora. Alguém precisa ir até a rádio. Comunicar o comando. Okay. Comandos é uma série recorrente aqui do canal. Clique aqui no card e confira outros vídeos de comandos. Tá Hum, Natasha resolve right. tudo. General sir, do you copy me? Go ahead. The Nazis have captured an allied submarine and its crew and are bringing it here. Good Lord, we must rescue them. We will send the rest of the commandos group to your position. They will arrive in the morning. They will need security papers. You'd better leave the base ASAP. Tonight's events will arouse the suspicion of the senior members of staff, and we can't allow them to discover you. And your comrade, the thief, must wait hidden inside the base. I don't like the idea of leaving him alone here, sir. That's an order. Good work, soldier. Over and out. Agora a Natasha the vai embora ladrão. e o ladrão se esconde. Boa noite. Pronto, missão cumprida. E conseguimos! Então é isso, muito obrigado por ter me um acompanhado até aqui. Tenho certeza que tem um amigo que vai gostar desse jogo. É um dos meus favoritos. Esse é um dos melhores jogos de todos os tempos. Conto com sua presença no próximo vídeo. E até a próxima! Dispensa!